Eu sou a Isa e hoje estamos aqui novamente gravando de pijama. Eu nem estava planejando fazer um vídeo de The Sims Mobile hoje. Na minha dúvida, coloquei uma enquete na aba Comunidade aqui do canal, coloquei essa enquete no domingo e em um dia... Já teve 249 votos. Muito obrigada a todo mundo que votou, porque... Sério, se você olhar as outras enquetes, eu não sei se isso aparece pra vocês, mas pra mim aparece aqui, ó... 171, 188, 285. Essa daqui foi a que teve mais votos da vida. Mas, gente, em um dia, apenas 249 pessoas votaram nessa enquete. Lembrando que eu não voto. Então... Vocês que mandam, né? Foi bastante gente que votou. Eu acho justo eu gravar. Eu coloquei três opções. E só pra acalmar vocês, todas as opções as enquetes que não estão sendo escolhidas, elas vão reaparecer. Eu tenho... Uma organização certinha que todas elas vão reaparecer. E talvez a gente fique sem enquete por um tempo, porque eu já sei quais são os próximos vídeos que eu vou gravar. Mas vamos para o vídeo agora. Vocês estão viciados em The Sims Mobile e vocês parem de brigar comigo quando eu posto vídeo de outra coisa. que eu fico chateada. que eu posto outro vídeo, gente. Aquele vídeo deu muito trabalho pra gravar, assim como o vídeo de The Sims Mobile, pra editar. Entende? Fui eu que gravei, fui eu que editei. E vocês vão lá e comentam. Vídeo de The Sims Mobile. Eu entendo que vocês gostam, gente. Eu entendo de verdade, tá? Muito obrigada por gostar e por me acompanhar. Mas, por favor, não briga comigo que eu tô postando. Eu fico chateada. E como vocês também brigam comigo porque eu não visitei a casa de vocês... Vocês falam assim, vai visitar minha casa? Eu, eu já falei, eu, eu vou ser justa. Eu vou visitar a casa de todo mundo que me pediu pra ser amigo, que, já, que entrou há pouco tempo. Mas eu vou fazer isso fazendo como? Todo início de vídeo de The Sims Mobile, eu vou dar uma atualizada na minha lista de amigos. Aí, vou fazer do mesmo jeito. Eu fiz no um vídeo de visitar as pessoas. E vou visitar uma casa por vídeo de The Sims Mobile a partir de agora. Talvez eu faça uma parte 2. Daquele vídeo de visitando meus vizinhos no The Sims Mobile, se aquele vídeo chegar a mil visualizações, gente. Então, vocês tem que dar um jeito daquele vídeo chegar a mil visualizações, que daí eu faço outro visitando mais pessoas, tá bom? Então agora, como eu falei, o que, que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a minha lista de amigos. A Lauriene Vitória, que eu visitei, ela não tá mais online há 25 dias, então eu vou excluir ela. Ai, eu cliquei pra... <risos> Baldo... Baltodano, a gente visitou a casa dele? Ou será que era Buenos esse? Vixe. A gente foi até a casa de quem? Da Dalu, né? Foi até a casa dela que a gente foi, eu acho. Bom, ela não entra 8... Ah, tá, ele não entra há 13 dias, então vou remover. Olha, se eu não visitei sua casa e eu te excluí... Acontece, gente, vocês estão vendo aqui que eu tô só, tipo atualizando minha lista de amigos, fazendo o que eu possa, tô dando o meu melhor. Ó, pessoas que não entram há muitos e muitos dias, eu vou remover porque a partir de agora vai começar minhas férias da faculdade, então eu vou conseguir jogar mais, eu tô entrando todo dia agora, então eu tenho que excluir as pessoas que não entram faz tempo. Pronto, acho que eu dei uma limpada boa, agora a gente vai aceitar as pessoas novamente pelas, pelo que aparecer aqui, meu. Ai, meu Deus, vocês querem, se tiverem nome igual, a chance de eu não visitar vocês é grande, se tiverem nome igual a uma pessoa que eu já visitei. Então vamos lá, vamos continuar seguindo aqui os meus critérios, nome esquisito eu vou ignorar. Gente, eu tô limpando. Ai, faltou poucas pessoas, ok. Então, gente, foi... Ih, eu tenho 51 amigos. Se eu conseguir, eu consegui bugar o joguinho. Eu tenho 51 amigos. Eu só vou entrar 11 dias pra te remover, amigo. 12 dias vou remover também. Só de vocês que vem essa parte acelerada. Porque eu tô fazendo na vida real, então não é acelerado. Beleza, gente, no final do vídeo a gente vai visitar uma dessas pessoas da minha lista de amigos. Vamos lá, então, o que eu tinha planejado pra hoje. Desbloqueou eu pedi o nosso amigo... Cara, eu não sei o nome dele. O carinha de cabelo rosa em casamento. Desbloqueou pra eu pedir ele em casamento, eu vi hoje. Mas quando eu entrei aqui no jogo, apareceu isso daqui, ó. Uma festa. Eu vou precisar essa festa, sim. Seu pouco, pareceu uma festa. Ixi, será que vai me deixar ocupada por muito tempo? <risos> devia ter vindo pra festa. Tem como eu sair da festa? Olha, a gente já aproveita e já visita a casa de alguém. A gente tá visitando a casa de quem mesmo? Que a gente tá? Da Nath. A gente já visitou essa, essa casa? Não, né? Não, não, visitamos. Olha esse quarto de bebê. Gente, o bebê tá excluído ali. Ok, então, Então, estamos aqui. Olá, todo mundo. Será que tem como eu fugir da festa? Posso, tipo, ir embora da festa? Se não puder, eu vou mesmo assim, tá? Essa aqui é a Nath? Será que essa aqui são as sims dela? Uau, que linda! Fabulosa! Ai, não, o tempo da festa não diminui. Caramba! Ai, olha, vou ser amiga das pessoas aqui. Que isso? Mulher! Tá louca? Meu Deus! Ai, boas! Gente doida! Ai, toda uma festa de concerto de Cecília... Bom, a gente visitou a casa de alguém e ainda veio numa festa, né? Tem um treco de DJ aqui. Uau, dei uma viradinha, não sei se vocês viram. Ah, o que, que é isso? Não compareçam muitas festas, gente, então não sei muito bem como funciona. Que legal esse negócio, eu quero. Tá, eu tenho como sair da festa. Ai, gente, sou muito noob nesse jogo, né? As pessoas vêm perguntar como é que faz as coisas, fico tipo... Entra no grupo do Facebook e pergunta. Ai, subi de nível da festa. Parabéns. Pera, se eu completar aquela paradinha ali embaixo, eu posso ir pra casa? Completei. Ai, faltou ainda. Ai, tem outra coisa que eu quero fazer com vocês hoje. Ai, muitas coisas. Me preparei muito bem. Agora que eu tô jogando mais, eu já sei muito mais coisas que eu quero fazer. Consegui ter a terceira estrela. Posso ir embora? Pra casa. Ai! Que bom! Eu fui embora! Tá, então assim, eu descobri que eu gosto, na verdade, desse evento. Ai! Vou aproveitar esse momento que meu celular caiu e falar que eu sempre quebro meus pop sockets. Tipo, ele tá quebradinho aqui do lado, assim, daí ele fica abrindo. E assim, se alguém quiser me patrocinar, me dar um presente de aniversário, um pop socket, enviar na minha casa, entra em contato comigo, mas eu quero, tá? Nem me dar um pop socket com uma capinha pro meu celular. Porque eu sempre quebro os pop sockets já. última vez eu acho que eu não quebrei. Não, eu quebrei sim. Eu sentei em cima. Eu descobri que eu gosto desse duelo de guloseimas doces. Vida reciclada, gente? O que é isso? Assim. Enfim, eu descobri que eu gosto e descobri que eu fui até o final, gente. Olha, eu fiquei com 3 mil bolachinhas. Se eu consegui chegar até o final, mas eu perdi 2 mil dinheiros. Eu fiquei muito isso. Eu não gosto de gastar dinheiro. Eu, eu tava com 28 mil. Menina. E daí Eu consegui chegar até o final Tive muita sorte Só que vocês, eu tenho certeza que vocês sabem Me dar dicas melhores de como eu completar esse desafio Sem gastar muito dinheiro Eu tô assistindo os anúncios, eu não sei Eu não vou só fazer aqui com vocês o desafio Porque, sei lá, eu acho chato Tipo, é massivo eu gosto de ficar fazendo enquanto eu tô fazendo outra coisa assim Eu tenho Muita sorte às vezes E muitas áreas às vezes Tipo, eu tava 98% e a minha sobremesa deu errado mas eu descobri, na verdade, que ele é bem divertido, desculpa aí ter falado mal, nunca critiquei, nunca falei mal, isso, não, E eu quero liberar os prêmios dele, mas eu também quero pedir o cara lá em casamento, então eu vou deixar ele pedir em casamento, daí a gente vai abrir os presentinhos, as caixas que tem ali. Ó, como é que é o nome dele? Samuel Matoso, nossa, que nome bonito, Samuel, paqueiradora, pedir em casamento. É assim, tipo, a gente nem tá namorando, mas eu vou pedir você em casamento. Eu vou usar o cupcake pra ir mais rápido, pra gente fazer mais coisas hoje. Ai, eu usei cupcake! Uhum. Deixa eu só gastar toda a energia dele aqui. Acho que ganho o cupcake, agora eu fiquei arrependida de ter gastado. Mas eu guardei pra usar em vídeo, né? Ai, é difícil. Ai, eu acho que eu vou conseguir terminar... Com as minhas energias que eu tenho aqui. Que isso? Na cama dos pais. Tá. Cadê o homem, gente? Eu peço o homem em casamento. O que ele faz? Desaparece. Ai, deixa eu aceitar aqui as outras. Deu espaço ainda. Gente, meu código de amiga. Eita. Cadê? Cadê meu código? De... Gente, eu perdi meu código de amigo, tá? Então pesquisem em outros vídeos aí, vocês se serem assim, meus amigos. Ai, vamos lá, então. Cadê? E vou mudar meu nome pra vocês me identificarem melhor. YouTube. Eu vou lá caçar o homem, né, gente? O Samuel fica fugindo da gente. Ai, que biz... Olha, ele tá toda vez aqui no meio das plantas. Você tá se escondendo? É isso que tá fazendo? que é isso? Marcar uma data para o casamento. Ai, eu vou Escolhas convid... Ai... Pff. Vamos lá, então, né? Eu não tenho aquelas coisas de casamento que nem vocês têm. Mas a gente pode montar outro cenário de casamento aqui. Posso fazer isso por vocês. Toque no par do seu sim. Par do meu sim, ele foge. Ele não fica comigo. Ele não quer saber de mim. Homem, meu Deus. Tá, a gente tem que um evento. Ih, não era isso aqui. Não. Ah, era assim, era assim, Tudo bem, tudo bem. Tá, vou deixar eles aqui concluindo o evento Então vou colocar um timer Pra eu não perder essa desgraça E a gente vai abrir agora Essas paradas aqui que eu tenho pra abrir Então vamos lá, né, vamos abrir Vamos ver o que vem Transação ainda mesmo, a gente é biscoito mais é dinheiro. Credo Pra eu ganhar eu tenho que abrir tudo, né Eu achei isso um pouco absurdo uma coisa bonita Ah, legal, legal Haja ah, paciência pra eu botar tudo isso na casinha e é possível mesmo completar esse evento? Gente, me falem. Ai, o que, que eu quero receber cor das coisas? Não fala mal com as coisas a mim. Luminária de piso, joia brilhante. Nem vi as coisas que tem, que eu gosto de surpresa. Ah, bonita. Coisas que eu tô pegando e nunca vou usar. Vaso sanitário. Sabe por que que tá essas coisas de reciclado aqui, gente? Vou eu falar pra vocês, porque lançou o The Sims 4 Vida Ecológica. Ecológica ou sustentável? Não sei. É por isso... Tá tendo essas pilhas de reciclável aqui e tudo mais Não é... Ai, que pobre Vamos abrir esse agora Que vem coisas legais pra eu usar na minha sim Essa minha positiva funciona Macacão Ai, eu nem com assim, mulher Ai. Cadeira de lona dançante Nossa, ganhei bastante coisa nesses, nesses trecos nunca critiquei, só demora pra abrir Assim, meu problema com esse evento é que tudo nele é repetitivo, tipo... É tudo meio repetitivo, desafio, e você, fica, você tem que sempre fazer a mesma coisa. Bom, vamos completar esse estreco aqui, eu vou ficar jogando e a gente vai vendo o que vai dar, né? Tomara que eu não esqueça de completar tudo, eu gravo assim, terminar. E é isso, nem que tenha um vídeo de 5 minutos só fazendo casamento. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai visitar alguém da minha lista de amigos. Vamos visitar a casa de alguém que entrou faz bem pouco tempo aqui, uma hora atrás, Joaquim. Vamos ver a sua casa, ó. Toque, toque. Ai, o que é isso? É um bar externo? Que linda essa Sakura. Eu inventei a Sakura? que fala? Ai, gente, não sou otaku, desculpa. Ah, olha... Que que é isso? É uma pessoa azul Eu quero, como faz? Que é isso? Fica soltando pé naquelas roupas esquisitas? Gente, olha que fofa essa casa, gente Joaquim, perfeita a sua casa Ah, e descobri também, vocês me falaram que vocês construíram mesmo as casas Todas as casas que eu vi vocês construíram Vocês são muito talentosos, gente Alguém constrói minha casa? Vamos ver Ai, que lindinha Meu Deus que lindinha sua casa, olha essas luzes externas, gente. Olha aqui, segundo andar. Olha, ela é pequena, mas eu gostei. Ai, olha o detalhe, ela é cheia de detalhes. Eu adoro coisas que você fica olhando e cada vez que você bate o olho em algum lugar, você descobre uma coisa diferente. Tipo esse espelho de estrela. Eu amei sua casa, Joaquim. E foi esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de comentar se a sua casa foi visitada nesse vídeo. Tchau!